Beleza, é o seguinte: ó, estou ao vivo na Twitch e hoje nós vamos fazer uma zoeira. Sim, eu e essa rapaziada toda aqui tá mandando mensagem. Vamos liberar o Lu, o novo Brawler do Brawl Stars. Se liga só, aqui do canal Bruno Clash. Okay. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, Mais um vídeo pra vocês, A galera. É o seguinte: já estamos aqui. E vamos fazer a zoeira, rapaziada, hoje eu meti o louco, hein Eu e essa galera que tá aqui, ó, no chat, estamos ao vivo na Twitch Se você não sabe ainda, eu faço live todos os dias na Twitch Das 11 até as 4, das meio, da meio-dia ali até as 3 Então entra nesse horário aí, vem aqui na Twitch, o link tá aqui embaixo na descrição Você vai ver Brawl Stars de qualidade nesse período de tempo aí, hein, rapaziada Bom, eu e essa galera aqui já sabemos o que nós vamos aprontar hoje Hoje nós vamos causar, rapaziada Bom, vamos lá então, vamos lá porque é o seguinte, ó Já estamos aqui dentro do Brawl Stars E a gente sabe que saiu uma nova aí Nova temporada, né rapaziada? Nova temporada Já tem aí a Fuga Natarina rolando Mas a Supercell mudou um pouco as coisas E pra poder liberar o Lu, a gente vai precisar chegar no nível 30, né? Triste, né rapaziada? Triste Chegar no nível 30 pra poder liberar o Luzão Aí fica difícil, né? Não consigo liberar ele antes, cara Mas o Bruno Clash é meio... É meio maluco, né? Vocês sabem que eu sou meio doido Não sei se vocês já perceberam, mas lá em cima... Lá em Simão, ó Lá em Simão tem 1.019 gemas Foram quase 300 reais pra poder colocar essas gemas E fazer a doideira, mano Sim, eu sou maluco, eu sou retardado É isso E agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos simplesmente liberar o Brawl Pass e conseguir pegar todos, todos os níveis pra poder liberar o Lu Eu quero saber o que a galera que tá comigo na live, ao vivo agora, temos quase 300 pessoas ao vivo Que que eles acham disso daí? Será que eles vão curtir ver o Lu ao vivo? Eles vão ser o primeiro, os primeiros a assistir jogando com o Lu né Vamos ver se vai ser bom aí, qual que vai ser a ideia, se vai estar tá forte ou não Quero saber o que eles acham também, vai comentando aí E agora é a hora de liberar o Luzão Bora lá então, vamos causar, vamos pra cima Agora é o momento, rapaziada Vamos voltar aqui, ó É o seguinte, vamos agora Ativar o Brawl Pass, mano O Brawl Pass, só que eu vou comprar, eu sou, eu sou mais ligeiro Eu vou comprar o combo do Brawl Pass 249 pra liberar O combo do Brawl Pass E mais 10 patamares, né 10 patamares mais Brawl Pass Então, bora lá, vamos liberar então 249, essa é A hora, rapaziada, bora lá então 249, agora é hora, liberamos 10, 10, 10 níveis, mano 10 níveis, passa liberado E agora, agora começa a zoeira, mano Agora é a zoeira sem limite, mano Agora é a zoeira sem limite, rapaziada Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos liberar até o Lu chegar, galera Nível 30 Pra isso, 30 gemas por nível, mano 770 gemas Bora fazer a zoeira, vamos liberar tudo, então 30 gemas aqui, vamos pular de patamar em patamar Pra chegar no Luzão 30 gemas pra caramba aqui Alô Supercell, e galera, você que tá aí Também, quer comprar suas gemas, não esquece hein? Vem aqui na loja Vai lá atrás e coloca o seu código BRUNOCLASH, escreve BRUNOCLASH aí Que é GG, você consegue aí é, ajudar o canal Bruno Clash sem precisar Fazer uma doação, alguma coisa Vai comprar suas gemas? Você já compra aí E já ajuda o Bruno Clash fazendo isso, tá bom? Bom, deixa eu continuar aqui então comprando as, as, Os patamares Vamos liberando tudo aqui, os patamares Pra poder pegar o Lusão. já vai subindo Olha quanta gema descendo ali, hein Minhas gemas estão acabando, rapaziada Que que é isso, meu amigo Eu tô maluco, eu tô maluco 30, 30, 30, muita, 30 Muito 30 ali, ó meu Deus do céu, nível 29 Nível 29 Mais um, hein Falta um nível pra liberar o Luzão, mano Agora é a hora, rapaziada do chat Rapaziada do chat, quase 300 pessoas, muito obrigado Manos, comenta aí o que vocês estão achando Se vocês querem saber aí como é o Lu, mano Olha lá, cê é louco, Brunão Muita gema morrendo aqui É, rapaziada, vai mandando sua mensagem, dá like Chega junto e bora que bora Vamos quebrar tudo e comprar o último nível do Lu Bora lá, agora é a hora Salve, salve pra todo mundo que tá pedindo salve aí no chat, hein Bom, vamos lá então 30 e liberamos, mano do céu Liberamos e foi quase mil gemas, hein? Sobrou 170 gemas só, mas pegamos o Lu. Deixa eu pegar ele aqui. Nossa, pegamos o Lu, moleque! <risos> pegamos o Lu, moleque! Tipo, cromático. Lu é um cuca fresca. Literalmente é melhor se agasalhar, pois sua frieza é contagiante. E escorregadio. É isso mesmo. Tá aqui, ó, liberamos o Lu, agora a missão é deixar ele fusão pra poder ficar bonito, hein? Pra poder ficar top demais. Mas antes, antes de tudo, vamos aí fazer uma jogadinha com ele, né, rapaziada? Vamos jogar com ele. Opa, abriu alguma coisa na loja ali, hein? Ah, pontos de poder, tá beleza, tá beleza. Isso aí não vou precisar porque eu vou ter muita gente na mão, muita caixa pra abrir, né? Bora escolher então o Luzão. Nossa, olha o Luzão brabo, hein? lusão brabo, moleque! Lu é um Cuca Fresco, já li, né? Já li. Cromático, top demais... Aqui os dados dele, todos direitinho pra gente. Vamos jogar com o Lu, rapaziada. Você tá louco? Bora lá então, agora pique gema, mano. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A bicha vai pegar, hein? Temos uma Jack aí. Opa! É o que é isso? Não entendi nada. <risos> Depois a gente vê isso aí, não entendi nada, não entendi nada, mas beleza, estamos em live, hein, galera. Pra quem tá chegando aí assistindo o vídeo agora, estamos em live. Tem quem soltar meu sorvetinho ali. Opa! Boa! Ah, ai, pegou eu, pegou eu! Acho que dá pra você pegar esse pai, hein? Ah. Uh -huh. Vou pegar o... Vou Jogar o... o bagulho de escorregar lá na meia lá depois. Joguei. Boa, boa, boa. Ah, saiu. Ah, tá. Boa, pegou muito bem. Muito bom, muito bom. Você viu, galera? Quando a gente joga lá, eles escorregam. Os Brawlers escorregam todo, todos eles. Boa. Essa Jack com a gema. É, então. Ela é meio doida, vai saber. <risos> Boa, boa. Desce, desce, desce. Ah, eu paro, tá. Aí eu vou cair. Boa. Cair, cair. Cai. Ah, mas a Jackson não ganhar essa aqui, pelo amor de Deus, hein? Só troca aí é dela. Nossa. Tá. Ela tem nove, tem que pegar mais um. Aqui, ó. Tem que manter esse aqui, ó. Ah, escapou. Boa, boa, boa. Mandou bem, mandou bem. É isso. Sorvete na pulsa. Sorvete na... Fu Nossa, mano, apareceu ali um... Não se nada Opa, opa é que gente, recuperando, tem que ser... Vamos lá, vamos lá Aê, boa Levamos, 17 a 0 Mandou demais, rapaziada É a estreia do nosso... Luzão, famoso Lu, hein Muito top, rapaziada Bom, é isso aí, agora a briga é pra tentar deixar ele full, manos Bom, estamos ao vivo e vamos deixar o nosso Lu nível máximo Se você viu o último vídeo, você sabe que eu já estou com o meu Luzão E agora a ideia é deixar ele nível máximo, beleza, galera? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui ver o que vai acontecer, né, galera? Eu tenho muita coisa pra abrir também Vamos começar abrindo essa caixa aqui, ó, do caminho de troféus, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ganhar bastante pontos de poder do Lu, né? Então essa é a ideia para poder deixar ele aí com nível 9 e depois tentar correr atrás... Das, das, da Star Power De repente acessório também Vamos ver o que vai acontecer, né, galera, vamos ver Ó, tem ali pra melhorar, ah, então vai melhorar ele, boa Vamos aqui na temporada anterior Primeiro, né, vamos na temporada anterior Porque para é pra deixar bom aí o negócio Ó, ganhamos aí mais um pouco, pegar aqui os Pontos de poder pra ele 500 pontos de poder aqui Mais 100 aqui Top, hein É muita coisa, rapaziada, está louco Olha quanto, olha quanto é isso, mega caixa. Vamos abrindo aqui pra ganhar mais Mais 500 pro Lu. E vamos ver aí como vai ser, hein? Ó, agora tem 44 caixas. Vamos abrir as caixas aqui até conseguir os pontos de poder pro Luzão, hein? Ô, já pegamos? Já pegamos tudo, já pegamos tudo. Agora já pegamos tudo. Deixa eu até ver aqui. Porque eu acho que a gente já tá no nível máximo dele de. De. de, de pra ir pro nível 9, ó. Já tá aqui, ó. Vamos subir, vamos subir, ó. 4, 5, agora aí 6, 7, 8, 9, nível 9 já, hein? Caraca, foi muito rápido, mano. Eu abri pouquinhas caixas já, estamos no nível 9. Nível agora, tá até bugado ali, ó. tá até bugado ali. Ó. Deixa eu ver se eu boto o outro e volto pra ver se desbuga. Tá aí, nível 9, galera, nível 9. Agora abri, que é brica pra tentar pegar Star Power e o que tiver mais, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá pra temporada anterior, e vamos abrir os. os os cofres, as, que as caixas, né? Antigamente era cofre, eu fico louco As caixas pra ver se a gente acha aqui alguma Star Power, algum acessório Vamos ver o que aparece, hein? Bora lá, vamos abrir tudo aqui em estilo corta-giro Bora que bora Vamos lá, galera, torça aí, rapaziada Quem acha que eu vou ganhar aí é Star Power Opa! Que isso? Ganhamos acessório escudo de gelo Lu cria uma proteção de gelo e fica invulnerável por um segundo Uso por partida três, mano Ganhamos acessório já, cara que isso, olha que top, rapaziada. Já ganhou uma acessória. Muito bom, tem mesmo 28 caixas ainda para abrir. Vamos lá, vamos que vamos. Agora, comenta aí, ó. Se você acha ganhar, eu escreve um. Se você acha não ganhar, escreve um. Quer... Não ganhou. Beleza, comenta aí, comenta aí. Comenta aqui tudo, hein. Ganhamos! Foi rápido! Poder Estrela do Lu. Super congelamento. Assim como o um ataque em barragem de gelo, os inimigos... Atingidos pelo Super Dulu São congelados gradualmente Top demais, hein? Muito top, já estamos com ele Totalmente full E ainda sobrou 14 caixas Do... da temporada anterior Vamos deixar elas aqui Isso que eu nem peguei as caixas dessa temporada Tem ainda o Mike Carregador pra pegar ali Tem muita coisa ainda pra pegar aqui Cara, que doideira, né? Olha isso, passa praticamente todo até o nível 30 Caraca Nível... Agora tá full, hein? Agora tá full. Deixa eu até arrumar aqui. Tirar o bugzão aqui pra poder... Nível máximo, nível máximo com o Star Power e também com o acessório. Muito top! Botzão, tá por aí, mano? Tô aqui, mano. Chegou a hora de testar em nível máximo, mano. Vamos ver se Toma, faz diferença. Mano. Vamos lá, galera. Pique Gema, bora aqui. Bora agora nível máximo, hein? você tá louco. Agora tem o um escudão ali de gelo. Também tem o... A possibilidade de... Nossa, o dano é bem maior, cara. Caraca, mano. Fiquei impressionado agora com o dano. Tá vindo aqui, ó. Já foi. Já foi. Já congelei ali, deu um dano lá no meio. Opa. Nossa, tava dando uns bugzinhos aqui, umas travadinhas, Parece. Escapulinho uhum. uhum. uhum. uhum. Ó, gelou lá no meio Você é louco, tô pegando, nem sei porque que tô pegando a gema Relaxa, dá pra pegar também Dá pra pegar, né? Uhum. Ó, dá pra congelar os manos também, vamos ver se a gente congela Boa ah, agora é hora de congelar, hein? Vamos ver. Ih, não deu. Agora não deu de congelar nada. mano. Não deu de congelar nada agora. Deu ruim. Vamos ver se esses caras vão Beleza. Salvar nós. Joguei ali. Boa. Boa. louco. Travaram eu ali. Boa, boa. Boa, boa, boa, boa. Tudo bom. Desce, desce, desce. Descer, descer, descer Tá escorregando aí, Pocão <risos> Mano, é muito top O Brawler perde o controle, tá ligado? Fica de lado assim oh! Parece que bebeu, tá ligado? O pouco ficou bêbado no bar do Barley, você tá louco Muito bom, mano, muito bom Aí sim, hein Bora testar de novo, agora em outro modo, partiu Agora sim, vamos lá Tem patrão com empregado Relação de, de patrão e empregado, hein, mano Meu Deus Agora é a hora, hein, mano, vamos lá já tá soltando os, os nossos amigos pinguizinhos junto com também o sorvete, né? o sorvetão, o famoso sorvetão. Pegamos ali. É, faz diferença. Faz, não faz? Uhum. Nossa, está louco, senti também. Nossa, o dano é muito maior, né? Girando pra você. O dano é absurdo, mano. Muda muito. Parece outro Brawler, mano. É. E o pinguim virou um tanque. Né? 5 mil de vida daqui a pouco. Aí já foi, escorregou já. Isso. Não, e congela mais rápido. Ó, oh, o cara tá rodando pra caramba pra nós, é. mano. Da hora. Caraca. Dá... <risos> vem cá, vem cá, vem, vem, vem, vem. Mano, gira pra ele, Bruno. Girei, girei, girei. Valeu, mano. Cara, a gente boa. Caramba uhum. ai, ai, dá, ó. Escapo ali, escapo ali. Você tem que tá aí. Então tá por onde, sério? Deve é, estar tá lá embaixo escondido já. Nossa, fica um tempão o bagulho, né mano? O gelo ali fica um fica. tempão. Pica. uhum. Quebrei o bagulho. Eita! Nossa, travei. Nossa, mano. Usei, agora usei daquele jeito que você falou. É, quando eles vêm atacar. É, uma boa estratégia. Olha o cara me ajudando de novo. Joguei ali o bagulho. Zão. Agora já era, hein? Deu bom, hein? Tamo um forte pra caramba. Nossa, levanta. Aí, ó. aqui é tua. <risos> da hora, mano. Gostei do Ilusão, mano. Da hora. Gostou de jogar com ele? É da hora jogar com o Brawl novo, né, mano? Porque. É é, é você não tá acostumado, mó da hora. Uhum. Top demais, mano. Top demais. Ganhamos a segunda. Tá muito legal, galera. Nós vamos continuar por aqui jogando aqui na Twitch. Então você quer. Saber aí como tá o Brawlerzão Quer ver mais? Não perde a chance O link tá aqui na descrição, vem pra Twitch que eu jogo Todos os dias de manhã 4 horas, 3 horas de Brawl aí Pra vocês, beleza? Então é isso, manos Muito obrigado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Valeu, obrigado E obrigado a Cougar também, tamo junto Cadeirona top, um abraço a todos, falou E foi